Aqui no BTG, as nossas soluções são feitas para facilitar o seu dia a dia, até na hora que você precisa de ajuda para lidar com uma despesa que não estava prevista. Para isso, você pode contar com o Limite Mais, o nosso cheque especial. Na prática, o Limite Mais é um limite de crédito que fica disponível para você usar a qualquer momento, principalmente se ao longo do mês aparecer alguma despesa extra que não estava no seu planejamento, como um conserto no carro, uma despesa médica ou até mesmo um reparo na casa. Pode acontecer. E é aí que o Limite Mais entra para te ajudar. Eu vou te mostrar um exemplo. Se você tem R$ 1.000 na sua conta corrente e pagou um boleto de R$ 1.500, você vai usar R$ 500 do seu Limite Mais. Esse valor vai ter acréscimo de juros referentes ao período utilizado. Assim que entrar algum dinheiro na sua conta novamente e você quitar o Limite Mais, os juros deixam de ser cobrados. Por isso, só vale a pena usar o Limite Mais se você realmente tiver um imprevisto. Melhor ainda se for usar por pouco tempo e se você já souber a data em que o próximo pagamento vai cair na sua conta. Assim você consegue quitar o saldo rapidamente e evitar juros. Confira os detalhes no seu app BTG Banking e se tiver qualquer dúvida é só falar com o nosso time de atendimento no chat do app. Até mais!